Boa tarde, Edgar. Agora sim, boa tarde. Tudo bem? Oh, até que enfim. Boa tarde, Edgar. Boa semana para você. Muito obrigado. Para você também. Chefe, boa tarde, João Vitor. Tudo bem? Boa tarde, Alex. Tudo bem e você? Boa tarde, bacana. E olha Alex, só. É, é, a gente sabe que o leão ele não mia, ele ruge, né? Então ele está batendo na porta de todo mundo aí para pagar o imposto de renda. Fala para nós e aí sobre é essa só bateria. Signo, tá? É o Leão, é o Leão mesmo, é a Receita Federal. E hoje, Federal. gentilmente, nos atendeu o Delber César Leite, que é contador há mais de 30 anos. Ele é diretor executivo da maior rede de contabilidade do Brasil, com mais de 230 unidades, isso mesmo, espalhadas por todo o Brasil. Além disso, ele tem um escritório de contabilidade que é especialista em empresas ligadas ao setor de saúde, é prestador de serviço para supermercados e postos de combustível e comércio em geral. Atualmente, ele é o diretor da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais e foi presidente do Sindicato dos Contadores de Passos e também da região, além de conselheiro do Conselho Regional. Ou seja... Nós estamos diante de uma das pessoas que mais entendem de imposto de renda e de contabilidade, que é o nosso grande Delber Leite. Delber, obrigado por nos atender. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Prazer falar com você. Boa tarde a todos. É uma alegria aí falar com vocês, Alex. Muito obrigado pelo convite e demais ouvintes aí da, da TV. É... E, e para começar... Ô oh, até parece que é praxe, em todos os jornais a gente vê fazendo a mesma pergunta. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. Tem novidades para a declaração de imposto de renda para esse ano de 2023? Sabendo que desde 15 de março, né, que as pessoas já podem procurar os seus contadores e o prazo se encerra agora no final do mês, dia 31. Quais são as novidades para 2023? É, além da mudança de data, né, todo mundo tinha em mente que a data era 30 de abril, mas esse ano foi prorrogada para 31 de maio e creio que os próximos anos também será. É, estendido esse prazo deverá ficar nessa, nessa definição aí de 31 de maio porque aumentou muito o número de declarações, né, de pessoas que tem que fazer declarações, então isso aí foi um dos motivos do, do da extensão da data, né de 30 de abril para 31 de maio, né é, as novidades aqui do, do imposto de renda em geral, né ela é o, a questão de quem está obrigatório, né o primeiro passo é esse aí. É, Para quem recebe rendimentos tributários acima de R$ 28,559,70, esses rendimentos tributáveis são quais? Aqueles de salários, aqueles se uma pessoa tem uma casa de aluguel, ela recebe o aluguel, né? ou teve ganhos de capitais. Então, acima desse valor, ele é obrigatório. E quem teve rendimento isento acima de R$ 40,00. Quem teve abaixo desse valor, ele não precisa fazer declaração. Né? Então, o que, que são os rendimentos dos 40 mil? Quem é aposentado e tem, um, é, tem uma doença, né? então toda a renda dele, ele é isento de imposto. Ou então aqueles aposentados que têm é, um rendimento, né? ou, ou seja, que a idade dele seja acima de 65 anos, mas aí a renda ela é um pouquinho menor é 22 e e uns quebradinhos aí ele está isento de imposto então é nesse caso é quem está obrigado são esses dois casos o tributário acima de 28 e o rendimento isento acima de 40 mil e também é quem tem um rendimento né de ganho de capital é o seguinte é, isso está acontecendo muito esse ano eu vou dar um exemplo de veículos. Os veículos teve um aumento aí na sua valorização no mercado. Né? Então, um exemplo, quem tem, comprou um veículo por 50 mil reais e vendeu ele por 60 mil, ou seja, teve um ganho de 10 mil reais, tem que pagar esse imposto. Então, E esse imposto é até interessante, Alex, sua pergunta é muito pertinente agora nesse momento, porque muitas das vezes a gente vai. É, recebe os documentos do cliente para poder fazer o imposto de renda, e aí a gente vai falar para ele, falo, ó, você teve um ganho no veículo e agora você tem que pagar o imposto. E esse imposto ele é devido é, 30 dias após a venda, e não na época do imposto de renda. Então, ou seja, naquele exemplo que eu dei, 50 mil reais eu comprei, vendi por 60, eu tive um ganho de 10 mil reais. 10 mil reais. Então, existe uma lei. De 15% sobre esses 10 mil reais, ou seja, R$ reais. Sim, é. E o que é interessante, casa, o que você está falando aí é tão interessante que às vezes algumas pessoas têm aquela mania, né? Que eu acho que isso é até uma prática no Brasil de mudar o valor do veículo na hora do recibo. Então tem que ficar atento a isso também, né? Sim, isso é muito importante, porque assim, ó, hoje nós estamos na era digital. E tudo que você tem de movimentação financeira, o governo já sabe. Então, às vezes, você vai mudar o recibo do veículo, né, mas recebeu em PIX, então pode acontecer de, de ter uma surpresa lá na frente. Né? Então, é bom estar atento a isso aí, ou consultar né, o seu contador na hora que for fazer uma venda, que ele vai dar as orientações mais detalhadas né, e mais específicas sobre aquele assunto. Né? mas isso está acontecendo muito, teve muito ganho de, de capital e agora está tendo uma surpresa aí, então tem que ficar atento a esses ganhos de capital. É, a gente está falando, você falou aí da questão da, da defasagem, né? da tabela do, do imposto de renda, é, e até foi discurso de campanha eleitoral no ano passado, praticamente todos os candidatos, os principais candidatos, falaram que quem ganhasse acima, só quem ganhasse acima de 2 mil, é que iria fazer a declaração de imposto de renda. Mas, na verdade, é um lido engano, né? porque a gente teve uma defasagem de aproximadamente aí mais de 130% desde 2015, que não tem um reajuste da tabela. Quanto que nós estaríamos pagando hoje? Qual seria, aliás, a margem de isenção de uma remuneração salarial de, de um trabalhador brasileiro? Com, com essa tabela de, de defasagem de mais de 130%. É, isso aí também é um caso, por isso que teve esse aumento de pessoas obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, porque nossa tabela está defasada desde 2015. Então, houve uma consultoria que fez uma análise, né, colocando somente é, a... A parte de inflação em cima da tabela atual hoje, né? então hoje, a partir de R$ reais, isso foi registrado agora dia 1 de maio, né, por conta do salário, então a partir de quem ganha R$ ele é obrigado a fazer, é obrigado a pagar imposto. Mas porém é o seguinte: se nós tivéssemos colocado esse ajuste de 134% na tabela, que seria até hoje, é, só estaria pagando imposto. Quem estivesse recebendo acima de R$ é né? Olha para você ver a diferença aí de, de perdas, né? de ganhos. Então, isso aí gerou ok? um aumento de imposto. O governo recebe, né? o governo recebe muita coisa. Né? Então, assim, é, a, a diferença é estrondosa nessa questão da tabela do imposto de renda. Qual é o índice que o governo usa para fazer essa tabela do imposto de renda? Essa Ele comissão. não usa nem índice é através de lei, né? Então ah, essa sim. lei tá desde 2015 a mesma lei, né? A então, mesma assim, lei. É, essa lei pode ser modificada é assim, com, com emenda, a emenda modificativa é seria isso? Sim, é inclusive agora, né? Fez uma modificação agora nessa primeira, só na primeira faixa que era 1.903 passou para 2.112, foi através de medida provisória que ela vai ser transformada em lei assim que, que, o, que o Congresso analisar ela, né? Mas pode sim, pode ser feita através de, é, de lei. Né? Entendi. Oh, Débora, outra pergunta também que, que a gente vê todos os anos, mas muitas vezes as pessoas ficam, como diz o Edgar na hora que ele começou, Hã? É, o que, que é o Leão, o que, que é a malha fina? Explica para o pessoal de casa o que é a malha fina e como não cair na malha fina. Tá. É, todo mundo tem medo do leão, né? É, é todo mundo. Mas, é, na é verdade, olha para você ver, é, nem sempre o né, imposto de renda é o é, fala assim, ó. Imposto de renda. Ah, eu tenho que pagar imposto de renda. Nem sempre, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte, é, o imposto de renda nada mais é que você contar uma história para a Receita Federal do que, que aconteceu na sua vida. Então, boa parte dessa história que você vai contar, o governo já sabe. Então, se eu conto uma história para a Receita Federal e essa história não bate com as informações que ela tem, aí eu vou cair na malha fina. Né? Então, o que, que seria? Os rendimentos que eu tenho. Todas as empresas informam para o governo qual é a sua renda. É, olha só, esse ano nós temos uma novidade que nós temos lá a senha gov.br. Todo mundo deveria fazer essa senha gov.br. Com essa senha a gente consegue consultar muitas informações. Todas as informações de rendimento que eu tenho já é informado para o governo, então eu consigo cons cons consultar essa informação. Todos os bens adquiridos através do cartório é, ele é informado para o governo. Então o cartório já informa, você fala assim, ah, vou comprar uma casa, mas não quero declarar. Não existe mais isso. É, o cartório já informa há alguns anos, né? é, há aproximadamente aí uns cinco anos, é, eu acho que até mais, né? mas porém o que acontece? Esse ano a Receita Federal liberou para que nós, né, o contribuinte, consiga olhar o que foi lançado no nome dele. Né? Então o que é que, que isso? É, tem muitas pessoas que têm medo de falar, ah, eu vou dar o governo não, o governo vai saber, é o contrário. O governo já sabe, é você que precisa saber o que tem de informação, né? Através do Gov.br. Então, o que acontece? Além dos bens né, imóveis que você adquiriu naquele ano, tem também as despesas médicas que são dedutíveis no imposto. Então, qualquer informação que eu passo para a Receita Federal através da minha declaração e não bate com a informação que ela tem, Automaticamente você está na, na malha fina, tá? Malha Isso aí é automático, é a famosa malha fina. Então, se eu, eu costumo dizer assim: ó, se você conta a história certinha, você não tem problema com a malha fina, né? Mas se você tem, conta uma história diferente, né, aí você vai ter um problema aí com a malha fina, tá? Então, o segredo e, é ser honesto, né? Verdade, isso aí não tem como é, escapar das informações, né? Então, assim, é, existe a possibilidade de cada um fazer seu imposto de renda, né? Cada um pode o cara que mentiu para a Receita Federal, Delber, se o cara mentir para a Receita Federal na declaração de imposto de renda, ele cair na malha fina, ele paga a multa? É, sim, existe... O que, que acontece? Vou dar uh, alguns exemplos. É, eu lancei um valor que, que, de despesas médicas para diminuir o meu imposto. Mas, porém, essa informação não existe lá na Receita. A Receita vai te avisar antes, ó, oh, tem uma divergência aqui, corrija o valor, né? Se tiver é, a informação, se faz a correção, aí o que, que vai acontecer? Automaticamente o imposto vai dar maior. E aí eu tenho que pagar o imposto. Aí ela dá esses avisos antes, se você fizer, né, agora aqui no meu escritório, nós temos um sistema onde ele busca as informações na Receita Federal de todo o pessoal que faz declaração, todos os dias. A partir do momento que caiu alguma pendência, automaticamente eu já vou lá e já vou verificar o que aconteceu para corrigir. Agora, se a pessoa recebe a notificação, isso tudo é pela caixa postal da Receita Federal. Se ele não entra lá e não faz a correção, aí a Receita Federal vai multá-lo. Aí, aí, além do imposto, mais a multa, por ele não ter feito a correção necessária. Ô, tá. oh, Delber, muito obrigado pela sua participação. Antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse aí é, o, algum site, algum telefone para as pessoas tirarem mais dúvidas, tá? E eu gostaria de perguntar para o Edgar, para o João Vitor, se eles querem fazer alguma pergunta para o Delber Edgar. Está aí por aí, Edgar? Não, só agradecer a disponibilidade dele de trazer essas informações para nós. Muito obrigado, Delber. Eu que agradeço. Não, muito obrigado. Só para matar a curiosidade do povo, ó, tudo começou com uma campanha publicitária que se tornou um sucesso no país nos anos 80. A ideia era mostrar que o imposto de renda podia ser domado, mas que se alguém resolvesse desafiar o fisco, poderia correr o risco de ter problemas. A primeira peça publicitária com a imagem do leão foi vinculada no início de 1980. Delber, obrigado, viu suas considerações finais. E o ano que vem a gente fala mais sobre imposto de renda, mas durante o ano podemos falar sobre outros assuntos com certeza. Um abraço. Obrigado, pessoal. É, agradeço aí o convite. Né? É, o nosso site é www.ntwpassos.com.br. Né? Qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente. Minhas redes sociais, é Delberleite. Tá? Mas só uma informação aqui tão precisa, que é o seguinte: eu acabei de lembrar aqui. É, nem sempre. É, o pessoal fica com medo, por nem sempre é quem paga, tá? Tem um dado é, tirados hoje da Receita Federal, que em 20 milhões de declarações já transmitidas agora, 72% dessas declarações tem dinheiro a restituir, tá certo? Maca. Então, nem sempre é só pagamento, tá? Um grande abraço a todos aí. Ô, e, ó, Débora, já que, e, que você falou de pagar... Já que você falou que te pagar, e eu sei que você gosta muito de 4x4, o Edgar falou que quando você estiver na canastra na região de Piuí, a pousada é por conta do Edgar, tá? Opa, agradeço aí. Tá com a mão. É um... é um... Nós temos aqui o um privilégio né, de ter essas maravilhas aqui da canastra, né? Mas muito obrigado. Com certeza. Um abraço. Edgar, João Vitor, com vocês. Eu vou ficando por aqui.